Tecnologia é o nome da agricultura do futuro, mas diante de tantas telas, fica até difícil comandar tudo isso. Você já ouviu falar em Big Data, inteligência fiscal e softwares de gestão? Só esta empresa de Goiânia tem soluções compartilhadas por 30 mil usuários, com foco em distribuidores de insumo e produtores. Uma dessas tecnologias é o chamado AgriManager que permite controlar toda a fazenda em um só lugar. É porque nós fazemos todo o processo de compras, a gestão de compras, a ordem de compras, as aprovações, é, orçamento, toda a parte financeira, gestão do contas a pagar, do contas a receber, integrações com bancos, né? seja integrações a receber ou integrações é, a pagar, fluxo de caixa. E fazemos também toda a gestão comercial, né? É, que é fazer a venda do que se produz naquela propriedade. O foco principal é na produção de grãos. O software faz todo o planejamento operacional da lavoura, todo o gasto e aplicação até o beneficiamento pós-colheita. É uma integração completa mesmo entre o escritório e a lavoura. A maioria funciona em nuvem e aplicativos e permite o acesso de qualquer lugar. Desde uma gestão de estoque, mesmo uma gestão simples de um fluxo de caixa, saber o que eu tenho para pagar, o que eu tenho para receber Isso hoje não, não é possível mais fazer em planilhas tá? Você precisa de um software, porque essas informações elas servem para você fazer até comparativos de um exercício com o outro tá? Agora, tem uma mudança que ela acontece tanto pela necessidade quanto pela dor Tá? Então um, um produtor, para ele poder tomar uma decisão correta é, sobre o que, que ele vai aplicar na lavoura, ele sempre compara também com, com o exercício anterior, então o software ajuda nisso